Às vezes eu me pergunto O que é a Campus Party? E achar uma definição é impossível Mas eu sei o que a Campus causa em mim Ela me faz acreditar Acreditar no futuro melhor Acreditar que eu sou o único Gamer, cosplay, dev, maker startup Eu posso ser o que eu quiser Eu posso O campus de Brasília vai ser a maior do mundo! Pode poupir aí, porque a campus foi Vai, Sofia! Tá legal esse bom. Se você pode resumir a campus party em um verbo, mesmo sendo muito difícil, seria criar. Quando eu crescer, eu vou querer ser uma campuser você me traz pra cá de novo, porque eu vou adorar! já tinha vindo aqui, cara, ah, eu achei massa, muito massa! <tos>